E aí galera, beleza? Dragon aqui na área para desta vez testar pra vocês Paladins, o Overwatch de Pobre. Este é um jogo que tá dando o que falar, mais. pois ele é uma mecânica bem mais ladrona, assim, tipo, mais simples, mais eficiente de certa forma. E além de ser de graça, né? Eu não sei o que tem que fazer aqui. Eu tô para pra cadeia de tiro, só pra treinar. Ah, já tô entrando no mapa. Peguei esse dragão aqui Drogo! Meu irmão, é ridículo como os personagens, eles repetem, tá ligado, o nome deles como se fossem Pokémon. É meio ridículo, vai, vamos, lá, vamos tentar né, jogar Vamos lá, aqui diminui um pouquinho a flexibilidade e Faz o certo aqui, velho, não sei como botar não, filho da puta Tá beleza Tá muito alto ainda é o que, que essa porra faz? Que merda, velho. Que porra é, cara? É uma mistura de simetra com. <risos> Parece uma simetra. Peraí, o que tem aqui? Tem F, tem Q. Tem o um E, o F é o que? O E é o... É o ult ultimate do jogo. Oh, o F. O F ela voa. Ah, essa desgraça voa, é? É uma fara do jogo, é? É uma fara misturado com o jumpret, ó. Que massa, velho. Que apelação do caralho. Aí ela voa mesmo, ó. E... Tem o que? Botão aqui, essa porta eu, Deus do céu, eu vou tirar tanta onda nesse jogo que é muito ridículo, né? Não. Ah! enemy. Ah, é um animaçãozinha. Deve ter alguma pulsão aqui. Enemies have returned to base. Não? Apertando o I, ó, eu compro o item É que nem um MOBA mesmo, tá ligado? É mais um MOBA porque... Ah não, é, é I é L? É o que que aperta para É um I, um L Ei, filho da puta Tô apertando aqui e não tá aparecendo não I, L, tô apertando e não compra Então quer dizer que não pode comprar Foda-se Não, aqui é pra sair do jogo, volta ao lobby Vamos lá, volta pro lobby Vamos lá, vamos jogar contra jogadores, né, velho? Porque a vida é assim, a vida a gente. A partida é pronta até. Nem o LOL, ó. Plagiaram o LOL praticamente aqui, ó. Esse filho dessas putas saindo plagiando foi tudo, velho. Se bem que o Overwatch com a bocalhinha do Paladins é não sei quem é o pior, quem plagia mais, né? Porque o pai é team Fortress Global Agenda. E o gráfico tá no máximo, galera. Ele é feito desse Chuse jeito mesmo. A vantagem bem alta que esse Loco. jogo tem em relação aos demais competidores do momento é porque ele pega em qualquer PC. Um amigo meu que tem um PC da Xuxa, um abraço aí, dadiano para queimar você no filme, aqui, queimar você no vídeo, queimar seu filme. E ele tem um PC da Xuxa e ele tá jogando de boa, tá ligado? Ah, o tá demorando se selecionar. Visualizar campeão, já descobri o meu. Eu vou com esse dragão mesmo. Eu não faço a menor ideia de quem é os tanques. O tanque eu acho que esse Fernando é tanque. Esse Drogônio meu aqui deve ser um.. sei lá o que bem, boy, é um bem. DPS Core. O que, que é isso aí? Ah, eu o né? Tá, beleza. É o 7, agora que eu percebi, tá ligado? Eu posso pegar sete de dano, sete de caralho, a quatro. Vai ter o Mako. O é o Road Rogue que eu tô doido pra testar. Mas eu vou um por vez, tá ligado? Não vou testar essas porcaria todas, não. É, cadê o Gold? Meu filho, você já quer pilhar? A sensibilidade tá muito alta, velho. Fara, velho! Eu vou trocar pro shift e vou voar Como é que bota a montaria? Botou sozinha, velho. Como é que ele botou sozinho? Como é que eu vou usar a próxima vez? Não sei. Eu só quero saber como é que sai da montaria aqui. para tudo e esse da pôr. Do tempo da falha para voar, a cabeça esqueci. Hum, como é que voa? Ah, já montou. Da filho da... você não tem cura, não, seu bicho! A gente sozinho, Life. Tem que decorar essa. Cara, tchau, uh. eu vou fazer no x pra pedir ajuda. O Road Rog velho, eu quero testar esse cara de todo jeito. GG, gás, sardinho. Vai dar morrer aqui, ligado, graças, cara aqui. <risos> Eu não sei galera, aqui ó, tem que pedir como é, agilidade, aumento de, eu não sei a build do meu personagem, mas pelo que eu percebi, pra mim é melhor 5, eu ter 4, 3, agressão, 2, que é pra dar dano, comprar nível 2 e resistência, tá ligado, O personagem é meio tanque e meio dano, tá ligado, DPS, eu percebi isso, então, vamos lá. Os E aí, eu a... Uh, uh eu um aí, viu? Vocês são doidos. Eita porra, que foi isso? Enemy foi uma usa, Time's ticking. Toma bomba. Foi, foi um a eu acho. Com uma porcaria de Jungle é, Ainda bem que eu sou bom de Jungle crest. É Prendi. Merda, é, tá. ufa, aperta demais. Eu esqueço que eu não tenho tanta resistência. O bom é que eu posso comprar item, né? Então vamos lá, agressão nível 2. Acabou que é isso, galera. Primeira partididade da Dragoa. Nunca joguei essa porra antes, o cara é muito fraco. Ah, vai ter mais um ó! Que porra é? Mais um então! Caralho! Não tô entendendo nada como é que funciona esse jogo! a gente segurou o ponto A gente entregou o nosso, depois segurou o ponto e ainda vai ter mais uma. Ih, rapaz, esse jogo aí é ajuda os batatas Ajuda a gente batata Ajuda, ajuda a gente batata a gente batata Bora seus batata. Vocês tão jogando bem? Nem sei meu placar, eu tô com conta um. aqui nesse caralho aqui Hein filho das putas, eu tô com quatro aqui. Eu aperto o Tab, ó, o boneco fica tipo parando, tá ligado? Vê que merda. O cara lutou, velho. Tu viu? Pegou todo mundo coxinha, filho da puta. Segura esse boom aí. Pessoalado! Vai vir por cima. Vamos vir pra aqui. Uh! Victor. Oh, agora acabou. <laughs>